Nossa! Precisa resiste. Ai! Mal que aqui do que precisa. Tem um grupo cercado. Corre, corre, vamos com a piscina. Molecada, temos que dar cobertura. Granada de fragmentação. Também chegou em jogo. Granada torta. Ó! Oh, peixão, tio, peixe terrestre! Tem um grupo da chefe! Perto da oficina! Molecada, temos que dar cobertura! Ô, oh, louco! Tac a granada do Slock ali. Lançando granada de fragmentação! Beleza, explodimos logo! Seta. O cara levantou isso! Nossa! Ó o louco o jogo! Encosta aí, tio! Oh, pula ah, só Loki! Ô ah, ah, oh, ah, ah, ah. Nossa! Rapaziada, o bicho ali é muito forte, Tá rolando os peixes terrestres! Os caras chegam juntando! Taca lá essa granada! Explode! Pode. o oh, peixão! Ah, não morre não, hein? O negócio é hardeiro, no máximo! Baixa sua Loki! Baixa sua Loki, não esse lado! Oh, oh. Oh, Deus. Rapaziada, eu odeio parada assim! Beleza, matamos o Loki, matamos. Olha o peixe! Eu vou deitar vocês tudo na porrada. O peixão terrestre, de Anda e tudo mais. estavam um no bezerro aqui. Oh, morte. Louco, em jogo. Rapaziada, nossa, eu tô cheio de sucrilo Kellogg's na minha cara. É o quê? Tranquilo, ó Ô oh, meu Deus do céu, começou já hard o um negócio assim. Vale isso. O chefe dele já foi. Ah, tio, vai levar a sua barba. Pra você largar de ser louco. Rapaziada, já era. Eles perderam o chefe? O cabernet tá sem medo agora. É tranquilão. Ó. Oh. cara não morre nunca, hein? Não. Se não pega na franja, não mata os caras, não, tio. Ó, franja dura. Nossa! Rapaziada, os caras têm uma jaca Ah, meu Deus, esse aqui do caverninho. Dá um fatality nesse lock? Rapaziada, então, nossa, dentro do Birongos. Tô calmo. Nossa, peraí, cadê o jogo? E aí? Fazendo bem mais granada, peraí, peraí, peraí, peraí que os caras são é fortes aqui. Jogou, agacha! É, o tiro até que está forte aqui muito forte. É cagão! Corrupção! Beleza. Estolador, tio! Ô oh, meu Deus! Agora você está ferrado, tio! Agora esses caras vão cair! Vai, cai. Dá o te Dá o batalha nele, dá. fazer a tiazinha é braba, hein? É braba. É a verdade. Cadê os locks, ó? Os locks já tá no tiroteio lá, tio. Aqui tá rolando mais, hein? Onde é que vocês vão, tio? Os cara voltou, hein? Ó. Oh. Jack, dá choque os caras lá, tio. Só manda eu um check, ó. Ah, seus lobs! Ó, é ó os é caras pulando muro. Neguinho pulando muro, atrás de mim. Se não tivesse neguinho pulando muro. Beleza. O tanto. O jogo, já acabou a munição? A sniper. O cara é rápido, hein? Eles não podem. Ó. Esse aqui é forte. Jogo! Ô oh, jogo! Cuidado, cuidado! Rapaziada, é infinito. Tem que matar o grandão ali. Quando o botão da choque no bloque. Beleza. Rapaziada, vou ter que pegar essa hammer first aqui. Ó, os peixes terrestres vem nadando. Tem tirar na carne, ó. Acabou a função de tudo, hein, jogo? Jogou! Peraí, aqui dentro deve ter umas, umas armas mais profissionalizadas, hein? Nossa, jogo! Manda na carninha dele? Ah! a perninha do moto já era! Tranquilão! Nossa, a arma giratória é nossa! Three shot! O que acontece? Vamos partir dessa parada aqui que eu nem lembro mais o que que faz. Sistema de enrugar minha pele com trabalho para fazer eu se transformar em cobra. Beleza, vamos... O que, que o robôzinho faz? Ele carrega a energia dele? Ó, levantou a parada. Robôzinho, você quer me matar, tio? <risos> Ih! Acho que é só para carregar o robô, né? <risos> Beleza, vamos por aqui. Ó. Franja. Deu até ali, hein? Ó. Franjamos. Ô, oh, peraí que eu oh, peraí. -me. Oi! Só pode estar de brincadeira comigo. Não pode de brincadeira Beleza, enfermaria isso Nunca achei que diria isso, mas... Valeu, SGO. É bom se acostumar Aquela baguncinha. Fazer tá rolando altas munições aqui Isso vai servir Não, não, peraí, peraí, peraí, volta Tá rolando um chefe maior aqui, pelo jeito Ó Onde é que tem mais lobby? É. Peraí, vamos descer lá, tio, Vão descer Peraí, peraí, tá vindo, tá vindo Olha o bicho vindo, moleque Ó, oh. o oh, bicho vindo, moleque é agora, hein, ó, nas costas do Loki. A Sniper é boa, né? a gente não pode perder tiro dela, que ela, ela tem pouca bala. Vai ficar bombada, isso foi só o cavernão, né, falar lá. Rapaziada, é, hora do pistolador, momento do pistolador, hein. Que é pistola, Loki? É, peraí, tá rolando barulhos aqui, hein. Ó, avistado, onde? Precisamos do quê? A gente tem um Silverback. Nossa, mas o único que a foi levado. Ó, oh. ó, ó. Bizarros na área, hein? Só não sei de qual lado. Legal, Jack. Rapaziada, é, tô esquecendo de usar essa armadura bem, tem. Olha, é, a gente deu a volta. Ó, tem essa salinha aqui. Somente demos a volta. O yes. que acontece? Os caras estão tá invadindo, hein? É agora, é agora Ó Vamos sair ali fora, o cavalo não está entendendo nada Onde é que está a batalha Garagem livre. terei de obra Que dia de merda a gente está tendo Chegou o comboio de evacuação. tá sendo massacrado no portão principal. Estamos indo. Portão principal. Estamos chegando. Não dá para ajudar o comboio até a vila estar livre. Vai é para cá. Ó. Com calma. Humano. Jogou. Ah! Ei, vai explodir. Pega a arma, pega a arma. Eu fico com isso. Peraí, peraí. Olha os caras aqui, tio. Olha isso, Loki. A parada tira alto os tiro de bazuca. É mesmo? <risos> oh, tirar <risos> louco! Ah, eu quero ver esse Loki. Tem Loki aqui ainda, tem Loki aqui ainda. Ó. Oh. Já, Já era. Vamos ver só o Bozinho pilantra, hein? Robozinho Jack para nos ajudar o que acontece Você para cá ó oh, portão principal tá ali abre os portões abro. do vilarejo para o comboio como que é pra você não tô lembrado não quebra parada. ó oh. vamos temos que sair daqui oh louco tio. nossa Espera! Não! Não importa! Peraí, jogo! Não! Não! Não! Não! Rapaziada! O que é isso? O seu destino oh. é esse! Não tenha medo! Como é que é? Eu tô com monstro! Vai tentar todo mundo oh. aqui. Ah, Ó. Monstrinha agora, filho. Só toque. Que monstro. Rapaziada, <risos> agora é bom, filho. Vai tentar tudo. De novo. Não. Ah, agora é entrar no mais forte. Ó. Oh. Predor <risos> é Camara, tô vendo nada. Jogo eu tenho que matar os de novo. Mir, agora a gente é gigante. Nossa. Seus votos de novo. De novo. Vamos abrir a porta aqui. Será? Mas esse é forte, hein? Ah. Ó, esse é grande. Eu não Você não pode olhar. Você não pode ver isso. Eu sinto muito. Kate. Sinto muito. Valeu, JD, por ter aparecido. Claro. Será que não é melhor tirar essas pessoas daqui? Daí! Pega leve, tá? Não, faz tá certo. A gente tem que ir. O que você... O Oscar morreu, cara. Dá um tempo pra ela. Ela vai ter um tempo no Raven. Qual é o seu problema, hein? Del, a gente tem que ir. Eu não vou. Como é que é? Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos. Pesadelos. Mas acho que eram mensagens. O quê? Tem algo acontecendo comigo. Era da sua avó? Chega, a gente vê isso depois. Faz, reúne o pessoal. Preciso de ajuda. Tem um lugar no norte. Acho que suas respostas estão... Não, lá. para! De jeito nenhum! Nós temos ordens. Você vai comigo? Mas que troca vocês dois! Eu vou com ela. Olha, se você sumir, a Jean vai notar. Certo. Vou dar as coordenadas ao Jack. Não, Cabo. Você volta comigo pra Nova Efira. E essa é uma ordem direta. Bom, capitão. Foda-se a sua ordem. Nossa. Não é problema seu, é coisa minha. Preciso corrigir isso. Aí, cuidado com ela. Aquele colar é um símbolo locusti. É, e daí? Ela nunca se voltaria contra nós, eu sei. É, porque ela morreria por nós. Eu sei disso. Mas e se a decisão não for dela? Rapaziada, sinistrão vamos descobrir o que que tem naquele colar. Bom, é só a gente agora. Então, o que é que tem aqui? Um jeito rápido de sair dessa bosta. Sinistrão, tio. Sinistrão. Cabreiro, né, meu? Fizeram ontem, sabe? A gente não precisa ir agora. Precisa sim. Beleza. Então precisamos de bolso. Beleza. Granadas duplamente. Beleza. Ó, altas munições para todas as armas. Pistolador vai ficar aqui. Altamente curtir esse pistolador. Não vai sair do bolso. Ação. O que que acontece? É Será que vai rolar um componente aqui? Olha, é quantos componentes que a gente já tem? Quatro, exatamente Exatamente O quanto precisávamos, não, é três Melhorar o revestimento do Osmio O quê? Beleza, rapaziadas, rapaziada, esse aqui, ó, oh, pode melhorar a nossa saúde mais rápida Revestimento de Osmio, aumenta a resistência máxima de Jack Rapaziada, vamos fazer esse Jack ficar resistente Tranquilão Beleza Rapaziada, é, eu altamente curti a rapidez que, a, que o Jack coloca a luz no local. É mais ou menos em tempo real. Tá, tá, tá, tá bom. Cadê o interruptor? Ó. O interruptor já tá aqui em cima, mas está rolando mais componentes aqui em cima. Lindo. Oh, meu Deus. Tranquilo, ó. o Ô, Jack, não vai colocar luz para nós aqui, não? Não. O Jack ficou lá embaixo, pilantra. Ó, tá aqui. Acenda as luzes. Onde é que tá esse interruptor? Não sei. Aí, hey Kate, sabe onde fica a luz? O caverninho tá procurando. Calma. As luzes devem ficar aqui. Fazer essa regra que a gente vai pilotar isso aqui? Vamos nessa. Marcos passou pro Jack as coordenadas de uma instalação ao lote Nova esperança. Nova esperança. Ele tem umas e paradinha. É Beleza. A gente tem que ir. O caminho é longo. Markatsa. Mortal Kombat 1. Rapaziada, é essa daqui mesmo. O problema é que a gente vai ter que deixar sniper. Porque essa arma aqui tem 540 balas. Oh, a gente não pode deixar para trás. Munição é escassa nesse game. O que, que é que acontece? Desce! Vamos montar essa parada aqui? Aham. Uhum. Ei, dentro. E fala. Rapaziada, olha aí. Eu também. Kitesurf na parada, ó. Oh, louco! Nossa! El, já foram horas. Fala que a gente tá perto. Pelas coordenadas do Marcos, Nova Esperança tá no vale... Logo ali, Tamo perto Tranquilão pode dar parada ó Ato 2, Capítulo 2 Na Natureza O que que acontece? Norte de Tyrus Ô oh, caverninha, cuidado aí, vai explodir O carrinho aí, ferrou Bom, você não abre a boca já faz um tempo Tá tudo bem? Bom, a boa notícia é que eu tô começando a entender como isso funciona o que tem sido uma bela distração? Olha, eu vou ficar bem. Só é difícil acreditar que o meu tio se foi. Peraí, será que tinha é alguma sim. coisa ali? Tá sim. Mesmo assim, obrigada por perguntar como eu me sinto. Valeu por pilotar. Tão cansativo quanto parece. Muito obrigada mesmo. Rapaziada, o treinadorzinho é muito louco, hein? A paradinha corre. Sinto muito pelo modo como o JD te tratou lá na vila Ele só... Ela Você é a última pessoa que precisa se desculpar por ele gente, O JD tá pegando meio pesado hein? E pelo que parece Essa parede é bem recente também Definitivamente a, a nova CGO Eles vão sair da parada Ó, Certo, vamos um, dar uma olhada e achar um jeito de abrir isso Beleza Olha, o JD escondeu um segredão de você Segredo? Mas eu não sou diferente Você contou o seu segredo Ele não Certo Tá bom E aí? robozinho robôzinho vai abrir aqui? Não Abra os portões para o bote O que que é com... Desce? Não vejo nada aqui, hein Será que tem alguma pedra secreta aqui? Ó Eu acho que a gente vai ter que dar a volta Vai ter surpresa que eu acho, hein Nas neves e tal Ei, olha lá, é Nova Esperança? Não, as coordenadas do Marcos ficam a Nordeste Não parece longe, só precisa abrir caminho pro bote Sabe o que me deixa puto? Ver o JD todo amiguinho do Paz Tipo, como isso foi acontecer? O Jim colocou eles em missões juntos por meses Você esperava o quê? Beleza, ó, oh, o robôzinho já pode abrir Jack. a uhum. porta